O que fazer se você não quiser ir para a faculdade? Fala galera, Guilherme Minaré aqui. Eu estou diretamente na Estônia, em Tartu. E aqui do lado, deixa eu virar aqui para vocês. É a Universidade de Tartu. E o que, que acontece? Eu estava conversando com o Sten, ele é aqui da Estônia. E uma das coisas, esse lugar aqui é o único lugar, o um fato curioso, é o único lugar daqui da Estônia, de Tartu pelo menos, pelo que ele me contou, que as pessoas podem beber aqui, essa praça aqui. E ela em frente à universidade. Depois eu conto um pouco mais sobre a história. Mas qual a sacada? Se você não quer ir para a faculdade, se você não quer entrar na universidade, você não é obrigado. Tá, você não é obrigado. O sistema social hoje, no Brasil, ou até mesmo no mundo, impõe que você precisa fazer uma faculdade, que você precisa seguir a regra, que você precisa fazer tudo o que eles, que eles estão falando. Então você tem que é, ir a escola, faculdade, mestrado, doutorado, papapá, trabalhar até os seus 65 anos e, e aposentar e morrer. Mais ou menos é isso que eles falam. Só que na verdade isso não acontece na prática. As pessoas ralam pra cacete, estudam pra cacete e no final não ganham dinheiro de nada. Quase não ganham dinheiro. Então eu tô aqui pra falar pra você o seguinte. Se você não quer ir pra faculdade, beleza. Não quer ir pra faculdade, beleza. Agora. Toma um jeito, começa a estudar, seja foda em uma parada. Meu, vai estudar programação, vai ser foda no YouTube, vai ser foda em alguma coisa. Se você começar a estudar e ficar foda em alguma coisa, é sério mesmo, se você ficar muito bom em alguma coisa, basta você ler uns 10 livros sobre um assunto, assistir 300 milhões de cursos sobre o assunto, mas, meu, mete a cara, aprende. Porque se você aprender e ficar foda numa parada, você vai ser foda naquilo e você vai ganhar muito dinheiro com aquilo. Você não precisa exatamente ter feito uma faculdade para ter resultado. Uma coisa que eu vi aqui na Estônia que me chamou muita atenção é que a maioria das pessoas ah, tudo bem, tem faculdade e tal mas é, quando você vai entrar num trabalho, eles querem saber os seus soft skills, as suas habilidades. Então se você é comunicativo, se você sabe falar em público, se você sabe lidar com as pessoas, se você sabe ser uma pessoa sociável, ser uma pessoa agradável. Então a faculdade em si não quer dizer que você vai ter sucesso porque você fez faculdade. Pelo contrário, eu fiz faculdade, tudo bem, mas para mim foi um dinheiro jogado fora. Tipo, o que eu aprendi na faculdade, ah, foi legal, legalzinho, é. Só que eu aprendi talvez dez vezes mais... Uh, em quatro anos depois que eu saí da faculdade Em quatro anos estudando por conta própria Depois que eu saí da faculdade eu aprendi dez vezes mais Eu ganhei muito mais dinheiro E eu olho amigos meus Tem alguns amigos que estão com algum resultado Mas a maior parte dos meus amigos de faculdade Não tiveram um resultado muito bom não podem ficar viajando o mundo, não ganham dinheiro e coisas assim. Então, se você não quer fazer faculdade, pense bem, converse com a sua família, analisa bem as coisas, porque você não precisa seguir exatamente o mercado. Você pode empreender e pode ter um negócio de muito sucesso, mas isso depende exclusivamente de você. Então, quer ter resultado? Pelo, seja foda em alguma coisa que você vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, se você tem um filho, parente, amigo que está em dúvida se vai fazer faculdade ou não, compartilhe esse vídeo com ele, porque é sério. É, eu se eu soubesse disso no começo eu teria empreendido e não feito faculdade Porque eu perdi 4 anos fazendo faculdade Eu considero como perder porque eu não aprendi o suficiente lá As coisas eram muito vagas E compartilha então com algum amigo seu que está nesta jornada Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui Vai me ajudar pra caramba Esse like vai me ajudar demais mesmo E compartilha com algum amigo, com as pessoas assim Nos vemos por aí